Não morre, eu vou buscar Cê fala, não dá, não vou escutar Quero dez pacos de cê no meu bolso Só pra o poder viajar O beat encaixa, eu encaixo nela Nossa história já virou novela Na quebrada sou mais um monê Minha caneta, aquarela Não aperto a mão de safado Não colo com puta que suga Natureza que preenche minha alma Fico leve no banho de arruda Disposição Nasci com pouco minha, minha vida inteira Eu lutei por muito Sei quem fecha no sufoco hoje Porque amanhã você não cola junto No bolso eu quero reais Do meu lado só vejo leais Sua bunda de quatro é a mais Olho gordo não tira minha paz No bolso eu quero reais Do meu lado só vejo leais Sua bunda de quatro é a mais Olho gordo não tira minha paz Uma voz já me dizia... Pra eu nunca desistir disso aqui Cada dia é uma luta Foi tanto jab na cara que aprendi Uma voz já me dizia Pra eu nunca desistir disso aqui E a primeira vez que eu te vi, eu te vi, vi. Diamante, roxo, baby, lou e vi oh shit, no sense no Quero sense. essa mulher pra mim Não caio na rotina Não. Sempre tô na brisa Tente outro dia yeah. Baixar minha autoestima Não caio na rotina não, não. Sempre tô na brisa Tente outro dia yeah. Vou achar minha autoestima Ela preparou o melhor look pra hoje Sussurrou no ouvido que queria outra dose Desse veneno tão doce yeah. Desse veneno tão doce Quero que se foda hoje é tudo nosso Você do meu lado tipo bem na Lotus Fica pronta as novas hoje eu te busco de moda. Garçom Pra moça outra dose Essa é dupla tá O pai tá no toque Garçom Pra muaça outra dose. Essa é dupla, tá? O pai tá no toque.